Oh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 que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, Eu mandei degolar João. Quem é esse homem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 Amados irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja São Benedito, você que reza conosco pela transmissão ao vivo das redes sociais, nós estamos vivenciando a 25 quinta semana do tempo comum e a palavra de Deus nesta quinta-feira é proclamada em toda a igreja, levando cada um de nós a uma reflexão profunda. Um dos mais conhecidos trechos do livro do Eclesiastes, chamado também Livro do Sábio, juntamente com a sabedoria, do Salmo 89 em algumas bíblias o Salmo 90 e esta reflexão é sobre a vida humana neste mundo a vida é um dom de Deus e cada pessoa é única e quando Deus concede a vida para aquela pessoa, Deus já ama incondicionalmente. E aí, nascemos neste mundo e ao, aos poucos vamos aprendendo a viver neste mundo. Desde a nossa concepção até o último momento da nossa vida, Estamos aqui numa peregrinação e peregrinar significa estar por um tempo, significa conhecer, significa interagir, mas uma hora ou outra a peregrinação deve terminar. E a nossa pátria definitiva não é aqui neste mundo. Nós um dia partiremos sem levar nada conosco. E iremos para onde Deus nos conduzir. Mas iremos... De acordo com a forma que aqui vivermos. Aí está a beleza da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é... Uma grande escola de vida. Se nós prestarmos muito atenção... A Palavra de Deus sempre está nos alertando, nos conduzindo e nos ajudando a vivermos neste mundo da melhor forma. E aí a gente pode pensar: qual é então o segredo da felicidade neste mundo? Quem nos responde tudo isso, esta pergunta tão complexa, é Jesus. E onde está escrito qual é o segredo da felicidade aqui? Toda a vida de Jesus é uma grande explicação para nós do que é viver neste mundo felizes, mas sobretudo nos preparando para a pátria definitiva, que será após esta vida. E então, como é a vida, como foi a vida de Jesus? A vida de Jesus foi uma vida de amor. Portanto, a felicidade neste mundo é amar. E aquele que passa a vida neste mundo, baseando a sua existência no amor, estará se preparando para a vida eterna, que é a plenitude do amor. Quem nos fala bastante sobre isso é Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja novena nós vamos começar hoje. Para quem nos acompanha, hoje nós vamos começar a novena das rosas, com as três santas das rosas, Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia e Santa Rosa de Lima. E a Santa Teresinha, ela começou a perceber tudo isso que a vida deveria ser uma vida de amor muito jovem. Com 15 anos, ela descobriu o segredo da vida, o segredo da felicidade. E com 24 anos, ela já estava pronta para a eternidade. E de fato, ela acaba morrendo aos 24 anos, mas preparada para viver a plenitude da vida. A primeira leitura de hoje, o sábio nos adverte que tudo neste mundo é passageiro, nada neste mundo é novidade, por quê? Porque entra geração, sai geração e o mundo continua com todo o seu sistema, com toda a sua rotina. E os seres humanos entram, vivem e saem. Mas o mundo continua sendo mundo. A natureza continua sendo natureza. Os astros continuam sendo, sendo astros. E a Terra... O mundo, o cosmos, vai se renovando, vai se transformando. E esta leitura me fez lembrar aquela tradicional e conhecida lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É isso. É isso. A natureza, ela não se perde, as frutas não se perdem, as flores não se perdem, os animais não se perdem, simplesmente se transformam e o ser humano incluído aí, fazendo parte da natureza também. É por isso que a igreja, com a sua sabedoria milenar, diz o seguinte, a morte não é a destruição, mas a morte é transformação. Porque nós fazemos parte da natureza, a nossa natureza é humana. Portanto, estamos incluídos na natureza de todo o universo. Esta é a reflexão da primeira leitura. E as vaidades, elas vão acontecendo porque elas também fazem parte do nosso crescimento humano. O que, que seria uma vaidade? Uma vaidade seria uma atração que temos por coisas que passam. Por exemplo, vamos dar um, um exemplo bem simples. Um certo tipo de roupa. Quando é lançado um tipo de roupa, seja masculina ou feminina, aquilo se torna uma grande novidade, uma grande atração, e as pessoas vão desejar ter também uma roupa daquela. Aí quando todo mundo tiver aquela peça de roupa, cada um do seu tamanho, cada um com sua cor. Vão lançar um outro tipo de roupa para que possam vender. Por isso, vão lançar dentro da moda um outro modelo para atrair a atenção e o desejo dos consumidores. E aí aquela roupa que era tão sensação, ela vai ser usada, mas logo a pessoa se sentirá atraída por um novo modelo de roupa e vai tentar adquirir para acompanhar a moda. Isso apenas para a gente entender, não é pecado gostar de roupa bonita? Também não é pecado usar roupa bonita, nem comprar roupa bonita para usar Mas é assim que acontece. E se nós não abrirmos os olhos, não prestarmos atenção, estas coisas vão tomando o nosso coração e se torna para nós uma felicidade artificial. E aí vamos querer sempre consumir, consumir e consumir, achando que estamos vivendo uma felicidade. E que, na realidade, ela é passageira. É por isso que Eclesiastes, que é o sábio, vai dizer, gente, no mundo existem tantas vaidades... A maioria das coisas se torna vaidade, mas tudo isso vai passar. E de fato passam. As coisas passam, nós um dia também passaremos, ou melhor, já estamos passando. Mas Deus não passa. Deus é eterno. Deus prevalece. Por isso, o que mais nós precisamos e desejamos neste mundo é Deus. O que mais nós devemos desejar é Deus. Porque Deus não é vaidade. Deus não passa. Se Ele é eterno, nós precisamos estar nele, viver para ele e sermos dele. Então, a primeira leitura, como o Salmo, nos fala desta vivência na felicidade verdadeira, que é estar em Deus, ser de Deus. E nele permanecermos, já aqui neste mundo, para estarmos nele por toda a eternidade. E o Evangelho nos mostra um homem vaidoso, totalmente corrompido pela vaidade negra, pela vaidade escura, que era Herodes. Aquele mesmo que vivia em pecado com a cunhada, aquele que acabou caindo na armadilha que a sua então esposa armou e ele acabou mandando degolar João, o batista este Herodes era um homem possuído pelas vaidades. E hoje nos mostra o evangelista Lucas, o Herodes, num grande questionamento, estava chegando até ele Conversas, observações de alguém que estava fazendo maravilhas. E aí ele começou a se questionar. João Batista, será que ressuscitou? Mas eu mandei degolar. Impossível. Elias, profeta do Antigo Testamento, acreditavam... Ainda que Elias poderia voltar, quem sabe poderia ser Elias ou até mesmo um dos profetas dos séculos anteriores. E aí a pergunta, quem é este ser que está fazendo tantas coisas? A fama de Jesus estava chegando até o homem vaidoso, e por isso ele procurava ver quem era Jesus. É interessante perceber que, mesmo entre as vaidades, o coração humano deseja ver Deus, deseja ter Deus. E somente quando o coração do ser humano encontra Deus, é então que o coração humano encontra a verdadeira paz. Então, pensando nos ensinamentos da palavra de Deus nesta quinta-feira, façamos também a nossa reflexão interior, a nossa reflexão pessoal. Como está o meu, como está o teu coração nesta vigésima quinta semana do tempo comum, ainda temos certas vaidades exacerbadas dentro de nós? Existem vaidades que ainda ofuscam o nosso olhar e nos impede de ver Jesus? Do jeito que ele é? Estamos vivendo a nossa vida neste mundo como um dom de Deus? Numa felicidade plena? Ou apenas nas vaidades que são felicidades artificiais? Não nos esqueçamos. O nosso coração deseja a Deus. Que a missa de hoje nos alcance esta graça do Senhor, que o nosso coração seja completamente saciado por Deus. Vamos ficar em pé e vamos apresentar agora as nossas preces.